Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre essa florzinha, a Pop Flower. Possivelmente você já deve ter visto alguma celebridade ou algum repórter da BBC usando essa florzinha, ou até mesmo nas ruas de Londres, as pessoas usam bastante nessa época do ano. E já deve ter se perguntado por que será que as pessoas usam essa flor? Pois bem, é isso que a gente vai explicar hoje. Acompanhe aí! Você sabia! Você sabia! Você sabia? Esse símbolo é chamado Pop Flower e é usado desde 1921 e é usado para homenagear todos aqueles que perderam suas vidas nas guerras. Essa homenagem foi inspirada no poema In Flanders Fields, que foi escrito durante a Primeira Guerra em 3 de maio de 1915 pelo Major John McCrae. Após o funeral, John McCrae percebeu que nos campos onde os soldados foram enterrados, começou a nascer essa flor chamada Pop. Então ele teve a inspiração de escrever o poema In Flanders Fields. Quem quiser conferir o poema, o link está aqui embaixo. A primeira guerra foi finalizada em 1918, no dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã. E é por isso que nessa época do ano, usa-se esse broche para homenagear todos aqueles que morreram durante as guerras. Todos os anos, no dia 11 do mês 11, às 11 da manhã, as pessoas do Reino Unido e também do Canadá e de, de alguns países, eles param por dois minutos em silêncio, em homenagem a todos aqueles que perderam suas vidas. Todos os anos são feitos mais de 5 milhões de broches manualmente. E todo o dinheiro arrecadado com a doação, você não é obrigado a dar um valor fixo, mas você dá uma doação e recebe em troca esse broche. Todo o dinheiro arrecadado é destinado às famílias que perderam seus familiares na guerra, assim como também os veteranos de guerra e aqueles que serviram no serviço militar. O dia 11 de novembro é chamado de Remember's Day, ou seja, o dia de relembrar aqueles que perderam suas vidas. Ok, ok, a história é muito bonita, não é? Pois bem, também existe um outro lado da interpretação da história, que são aqueles que não concordam com essa homenagem, porque eles acreditam que a guerra foi sem motivo plausível algum, e as pessoas que morreram, morreram por uma decisão do próprio governo. Então algumas pessoas acham uma hipocrisia, principalmente por parte da rainha, e incentivar que as pessoas também homenageiem. O que você acha disso? Gostaria da sua opinião, escreva aqui embaixo nos comentários se você acha importante Relembrar ou não esses soldados, homenageá-los, ou se você também acha uma hipocrisia da parte do governo, já que aqueles soldados morreram por uma decisão meio que egoísta da parte do governo. Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje, sempre que vocês verem alguém usando esse broche, já vão entender por que toda essa homenagem e por que todo esse movimento acontece nessa época do ano. Obrigado por ter assistido, um abraço e até o próximo vídeo. E é por isso que nessa época do ano usa-se. E é por isso que nessa época do ano usa-se. E é, é, é por isso que nessa época do ano usa-se esse Broad. Broje.